Storytelling é a arte de contar histórias. Storytelling é a arte de contar histórias utilizando um enredo elaborado, uma narrativa envolvente e talvez até recursos audiovisuais. Porém não se trata tão somente em contar uma história, pura e simplesmente você deve envolver a sua audiência. Por isso é preciso usar de empenho e habilidade para conseguir ir além das próprias e simples palavras. É uma técnica que ajuda a promover o seu negócio de forma sutil e muito humanizada. O storytelling é usado com muita frequência em TV marketing, publicidade, e se tornou muito frequente em campanhas de empresas de, do ramo de telecomunicações e também da indústria automotiva. Para você compreender melhor como a técnica funciona, vamos usá-la como o um exemplo de uma loja de materiais de construção. Você já deve estar pensando em sujeira, em bagunça, em coisas jogadas, aquele aspecto cinza, não é mesmo? Mas vejamos como funciona usando o storytelling. Então vamos ao exemplo. Temos o Storytelling, que seria dividido em Story e Telling, que é contar histórias. E qual que é a história? Qual que é o Story que iremos abordar aqui? É da loja de construção Marinho. Então eu vou ler qual seria o desenrolar dessa história, ou seja, o Telling. Seu Ernesto abriu uma pequena loja de materiais para construção no bairro, desde que ali passou asfalto. Viu famílias crescerem viu as crianças brincarem na porta de sua loja, andando de bicicleta ou jogando amarelinha. Isso quando é, ainda era possível tais brincadeiras na rua. Hoje essas crianças formaram novas famílias, muitas delas ainda morando no bairro. E sempre que precisam de ajuda para construir ou melhorar suas casas, seu Marinho está ali para atendê-los. É com satisfação que ele participa dos mais variados momentos dessas pessoas, ajudando a expandir um quarto para acomodar mais um membro da família, reformando o quarto do filho que se tornou já adolescente, ou mesmo modernizando uma varanda para acomodar uma pequena horta da família. Desde 1970, a família de seu Ernesto Martinho também cresceu e sua loja foi ampliada para continuar cuidando das famílias do bairro. Perceba a diferença, você está falando de loja de material de construção, que é um lugar, muitas vezes, insalubre, com sujeira, com pó. Mas você transforma isso na realização de um sonho das pessoas, que querem reformar suas casas, seus espaços, e isso é mostrado na história, no storytelling faz isso. Você humaniza e conta uma história, fala de sua trajetória de uma maneira muito mais emotiva e que atende diretamente aos objetivos da sua audiência. Contar uma boa história já livrou muita gente do perigo, não é mesmo? Afinal, quantos filmes e livros você viu ou leu que contaram histórias extraordinárias? Quem não gosta de uma boa história? Aquela que entretém, que emociona? Por isso, o storytelling é uma narrativa para uso em publicidade por excelência, porque faz justamente isso que você precisa, afinal, se você tem uma concorrência, você precisa cativar sua audiência, você precisa muitas vezes emocioná-la e fazer com que ela entenda que você se preocupa com ela. Porém fique esperto, não pense você que basta criar uma história bonitinha, bem contada, bem escrita e que você vai ter sucesso. É preciso ter autenticidade. Não procure ser quem você não é, porque a sua história pode cair por terra e não se sustentar sozinha. É isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que usem o recurso de Storytelling, ele é muito rico, sabendo usar você terá retorno, isso a gente tem certeza. Se gostou, curta, compartilhe, avise os amigos, chame todo mundo. E tem mais um recado para vocês aqui agora, hein? Agora eu vou fazer um convite. Que tal ser um de nossos alunos e realizar o nosso curso de Marketing Digital? Não seria legal você sair do offline e entrar com pé direito no meio online? Neste curso explicamos um passo a passo de como entrar com o pé direito e de forma certa no mundo digital. Migrando seu negócio para a nova era. Então visite nossa página, conheça nosso curso e empodere-se digitalmente. Agora, se o que você está precisando é colocar a mão na massa, e sair criando artes maravilhosas, então o seu curso talvez seja o de Canva. Você vai aprender a criar posts de diversos tipos, criar stories e outros materiais para suas campanhas digitais nas redes sociais. As matrículas para os dois cursos estão abertas, disponíveis e quem chegou até aqui o finalzinho vai ter um desconto especial e qual é? Qual é? Basta usar o cupom inglês. Você quando comprar o curso, insere o cupom inglês e você vai ter um desconto adicional. Ou seja, vai pagar menos por um curso muito legal. Tá bom? Esperamos vocês. Um abraço. Tchau.